Agora vamos entrar e eu te vi na próxima. Upa, next we have Kero Kiro. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí na câmera, mas esse lado direito da Sun... Os pontinhos bem coloridinhos. A escápula é o lugar que eu mais sinto mesmo. Tranquila a pressão? Uh -huh. Ah, no último ajuste vou falar dele, hein, gente. Pode falar, pode falar. No último ajuste eu descobri que eu tenho... Ai, não vou lembrar o nome. Mas é músculo... Quando ele é reagente, não sei. Enfernadação direita um pouquinho mais curta. É. Tem que continuar em casa. Pra flexionar é chegar a acomodar, só não? Tranquilo. Não, só um pouco muscular. Um pouquinho da pressão, né? Uhum. Tá Agora? Só. Boa crocante, hein? A outra perna, show. Mais fácil um lado que o outro? É, a esquerda, a esquerda mais subiu fácil. mais, né? Uhum. A base do seu sacro tá um pouquinho mais pra esquerda e pra trás. A base do meu quê? Nossa. Tá toda crocante, hein, Santo Foi o que tá pedindo o ajuste, gente. Tranquilo? Uhum. Bom. Assim. Ó. Já percebo que a base do sacro dela do lado esquerdo já tá mais pra frente E a pontinha do sacro aqui já tá mais central Sam, vamos lá, levanta a perna para mim de novo Boa Nossa Ó, vai lá, outra Boa Vamos ajustar o quadril Agora, vira pro lado direito, Sam, aqui pra porta Não. vira de tá barriga bom. pra baixo, é gostoso, vira de barriga pra baixo. Sabe aquela dor que é sofrida, mas é boa? É isso, não tem explicação, Só é bom. <risos> Eu vou pedir pra você respirar bem. Vou soltar o. Até latir. <risos> Engraçado que, antes de eu, de eu saber o que é Kiro, eu achava que era só, tipo, um. Estralar. Passar o um ajuste com você. Eu falei assim: estrala meu pé. Sim, sim, eu é vou... total. Eu falei, meu pé, tá bom. E é muito legal você começar a falar disso porque muitas pessoas vêm esperando receber o estalo. E não necessariamente o estalo é necessário para a gente Exato. acontecer, né? Como eu expliquei já, o estalo é um gás que fica acumulado na articulação. Quando abre o espaço, o gás sai. Uhum. Pode ser que não tenha gás, então não vai fazer barulho. Uhum. Então pra mim é indiferente. O importante para mim é levar movimento para onde não tem. Então, nessas, nesses pontos que eu tô te ajustando, são os pontos do seu corpo que estão com movimentos limitados. Sim. E aí isso também vai complicar a parte do seu sistema nervoso, né? Lembra que eu te expliquei? Uhum. Se existe um bloqueio ali, o sinal que você é do seu cérebro e vai para o seu organismo não chega certinho. Então a gente vai remontando como Lego para o sistema funcionar e o movimento acontecer. de é. um No fundo todo mundo é, gosta de ajustar, linha, né? É, porque também legal. So, eu vou ajustar esse segmento aqui e eu vou pedir para você virar de barriga para cima, tá bom? Tá. Agora. Agora. <risos> Agora. Eu sou meio lerda. Aí tem que falar. Você vai falar, eu vou pedir e aí eu vou ficar esperando ela pedir. É verdade, faz sentido. <risos> Só fecha um pouquinho e tenta relaxar os, o corpo na minha mão. Isso. Só. Mais uma, respira. Solta bem. Uhum. Uh, ótimo. Tudo bem aí? Uhum. <risos> Tô recebendo a coisa. É cura. isso, é isso. <risos> Quando você pega, dói É que sensível, né? Não, do outro lado aqui? É, peguei Quando joga pra Ai. cá uhum. Pra cá, menos? Menos Tá, vamos mexer nisso aí, então uhum. Uhum. Uhum. Show. Uhum. Vira pro centro de novo uhum. Boa uhum. Isso. Barriga para cima Bora ver se é cervical aí uhum. É diferente daqui? Bem diferente, agora é mais. Aqui é mais sensível? É. Uhum. Tem um bloqueiozinho legal aqui em C2. Só vou o movimento, tá? Uhum. Faz aqui, ó. Quase encosta aqui, show. Mais conhecido como mulher elástica. É, vamos lá. Só que torta. Tortinha. Vamos arrumar. Eu, um pouquinho, eu, a ficar. eu sempre fico tenso. Pra cervical, né? Fico <risos> tranquilo. Acho que tem que mexer um pouquinho. Quando eu jogo pra cá, você para incomoda? Uh -uh. Pra cá? Uh -uh. Não? Ah tá, pra cá dói mais agora, comparo. Quando eu jogo pra cá, eu vou tentar levar lá mais um pouquinho. Consegui levar parcial, mas ainda não tá do jeitinho que eu quero. Vou jogar um pouquinho mais, tá? Isso aqui a gente vai empurrar agora. Uh, boa. É isso que faltava. Ó, vai central agora. C2. Um pouquinho sensível, mas é diferente. Aham. Aqui é o Lembra porque... que da última vez você falou do meu acredito? Tava, tava tortinho? Porque eu não tenho bombês ali nisso. Aqui assim. Nossa, é real, real. real. Tá ainda? Aham. Uhum. Ah, meu Deus. Aqui, ó. É. A gente vai dar uma olhada <risos> depois dar uma olhada <risos> Meu crânio tá tudo como assim Mexe mais aqui, ó. já não tanto Consegue ver o movimento? Uhum. Hum. Boa Mulher elástica isso aqui, a gente tem que levar ela mais um limite pra conseguir mexer foi tranquilo. Foi. Costuma usar ou depois que teve o Jake que tá usando menos? Não, contrário depois que tive o Jake que tá usando. Tô usando, usando mais. mais? Esse pé aqui veio um pouco menos na dor da flexão. Ai meu Deus, vamos ver como é no pé. Tô tá tenso. <risos> Cirofone... O medo é psicológico. Ah, acho que é. Uh, uh. Uh. <risos> Ai, que bom! <risos> Será que eu sou psicopata? Não, como chama aquelas pessoas que gostam de sentir dor? é masoquista? <risos> <risos> Não, você gosta de sentir conforto, por isso você tá vendo. Ah, é verdade. <risos> É o contrário, né? é masoquismo, masoquismo reverso. <risos> Nossa, será que tem nome pra isso? Hum, Vamos lá. Sam, tranquilo os ajustes? Sim. Foi de boa? Ótimo. Eu vou dar uma olhadinha no seu crânio aí, que você falou que tava meio tortinho. É, mas a gente vai ver se assim, tá. Você aprendeu a tá. levantar já? Não, não aprendeu, né? Tu volta. Não, pior que eu sua. Ah olha lá, ela sabe. Não, olha isso, até a postura. Olha ah lá, tá encaixada, até a menina. Até pra fazer uma palpação aqui, ó. Sinto que aqui entrou até um pouco mais. Show de bola. Olha bem pra frente, senhora. Vou pedir pra você sentar nessa cadeira. Boa. Ai, já ia cruzar a perna tô Não vendo cruze, gostoso. não cruze. Senão altera aqui em cima. Você costuma morder, tipo, à noite, bruxismo, essas coisas? É. Ou não, não, não. Né? Mas acredito que não, tá? Tá bom. Ninguém nunca reclamou. Só vou pedir pra você deixar a cabeça cair. Sim. Essa é bem profunda, né? Nossa. Ó. Não é um senti dor, mas senti mexer. Mais uma base aqui, ó. Nossa. É. Enche, sente o dedo mais parecido aqui? Total. Cheio de eu queria Des... que vocês pudessem, sabe? Tipo, preencher. Tá, tá ajustada. Tranquilo, foi de boa. Você não tá acostumado Tá vendo já querendo cruzar a perna? Não sim. tá. Ou é assim, ou é assim, ó. Eu dobro, sempre. Se você vídeo, e obrigado por assistir e não esqueça de